E aí galera, beleza de nata tá com vocês com mais um vídeo, estamos aqui no GTA Sandras San Trilogy A edição definitiva do game E o negócio é o seguinte, manos. hoje nós vamos é, Ficar aí com um encontro, né? Você tá ligado que no, no GTA Sandras San o, o CJ tem várias namoradas, né mano? E essa daqui é a primeira, que é a Denise... Que muitos acham, muitos... Às vezes existe uma teoria, não é nada confirmado pela Rockstar. que essa seria a tia do Franklin. Olha, o cara tá doidão ali, passando ali. <risos> que ela seria a tia, a tia do Franklin. É lógico que a tia, a tia do Franklin chama Denise Clinton. Mas, pô, o Michael chamava Michael... É, como é que é? Que é o nome? Michael... Ah, esqueci. Esqueci e passou a ser chamar Michael DeSantis, mas no jogo ele deu uma explicação, né? Porque ele entra na, no negócio de testemunha lá e tal, muda o nome. Mas pode ter acontecido, né? Talvez ela tenha mudado o nome por conta do... dessas tretas de gangues. Quando você joga o GTA V, você observa que ali a Grove Street está tomada pelos balas. Então a gente não sabe muito bem o que aconteceu. Então o primeiro encontro com ela... Bom, pra você que quiser saber... Como é, adquirir aí a primeira namorada, talvez você já tenha conseguido. Porque faz parte de uma missão. Algo, tem, acho que tem duas que é meio é, secreta ali. Meio que você tem que fazer outras coisas. Mas aí, de decorrer do jogo que eu vou avançando aqui, eu vou explicando para vocês. É muito simples, galera. Ela, para você liberar o um encontro com ela, é das 16 horas às 6 horas da manhã. Você pode ver que eu tô... De noite, que hora que é? Daqui a pouco ela não vai querer sair, eu tô falando aqui Mas é das 16 horas Às 6 horas da manhã E ela é meio malandrona Tal, você pode trocar tiro com as gangues aí do jogo Com ela que ela vai gostar muito Porque vou ter um processo que você precisa conquistar Pra, né? Né? E pra... E do decorrer do seu processo com ela é Nossa, olha o trânsito aí, cara do, do decorrer do processo com ela Ela libera pra você A chave desse carro ali, ó Se eu não me engano Você pode usar aquele carro Pegar a hora que você quiser E você consegue no 100% é, Uma roupa Uma roupa Então vamos lá A primeira Denise Robinson Olha lá Ela tá... Será aqui que eu tava. Tinha um negócio bem na minha frente ali. Ó, tem um barzinho aqui perto, ó, você pode Ela gosta dos bares e tal. Você pode levar ela aqui pros bares. Provavelmente nesse primeiro encontro não vai rolar nada, talvez só umas beijoquitas. E ela, acho que ela não gostou que eu Ela é da da, da Grove, né, mano? Ela é da gangue da Grove, né? Peraí, aí, tô com uma faca na mão. Ah, e outra coisa, você pode dar um presente pra ela depois do seu encontro, beleza? E eu mostro pra vocês onde se encontra. Ah, aquela flor, olha ah lá, namorando... Olha ah lá, DJ e Denise. Parece muito, mano. Se então, olhar é assim, que ela tá jovem, né? E se passou muito tempo, né, mano? É, até o GTA... O, esse GTA, ele se passa na década de 90, 90... Mil... Parecendo divertido... Mas deve estar cansado, melhor... Ó, oh, ela quer... Ó, oh, você pode dar um dar um beijinho... Ele tentar dar um beijinho... Vem cá, vem cá, vem cá... Vou tentar dar, um... dar uma flor pra ela aqui, ó... Dar um presentinho pra ela... Pega... Aí... Não... Bom, galera, é o seguinte, mano... Acabei fazendo merda aqui, mano... Já é o segundo encontro... Você viu que ela tá com uma roupa diferente... É... Caraca, eu meti a... Eu bati nela com a flor, velho. É que não... Ó, ó. lá. Dá a florzinha para ela tal. Ó lá. <risos> Porque isso vai acelerando o processo de... Você... De conquista. Vamos, vamos ver se ela... ela vai ela querer dar uma... Be... Ó lá. Ó lá. Não quer, tá vendo? Quando o processo tá baixo... Ela não vai aceitar... É, te beijar. Pera, estamos aqui no processo com a Denise... E eu, ó, eu acho que ela já vai. Deixa eu ver se eu consigo dar outra, outra bitoca nela aqui. Já dei um beijinho nela. Ela já aceitou já. Olha lá. Olha lá. Já tamo como? <risos> é um processo ser demorado. Pra você pegar aquele carro e. É... A roupa é um processo demorado. Eu indico que vai estar jogando, vai fazendo, tá ligado? Passou lá, tá disponível, olha... Sempre... Ó, os caras... Os caras tá com um ataque de gangue ali. Eu passei os caras arregaçam, ó. Mano. Eu tô com medo... Peraí, peraí, peraí. Meu Deus, não explode, não explode, não explode. Ó, ainda ela não quis, galera. Muito bem, galera, ó. Seguinte... Estamos aqui, mais um encontro com ela. E... Antes de começar a gravar aqui, ela falou assim, hoje pode ser o... o momento, hoje pode ser o dia. Então vamos lá, mano. O Cara, o complicado que você tem que ficar levando ela pra sair se não desce o... o A porcentagem ali, cara. Mas ela disse que hoje pode ser o dia. Vamos ver, vamos ver. É bem pertinho aqui, ó. O processo é bem rápido. Vamos ver. Ah lá, tomou, chamou para tomar café. Yeah! Yeah, consegui lá. <risos> Isso deu um gritinho ali? Ah não, deu é mais. Aí. Olha ah lá a porcentagem. Ó. Não tá mais. Não tá quase no meinho. Quase no meio. Olha ah lá, o progresso com ela. Mas acho que na metade. Se você conseguir chegar na metade. Ó. Vai ganhar a chave desse carro aqui, ó. Você vai poder usar ele a hora que você quiser, ó. Tá trancado, ó. Então é um dos prêmios É... De você conquistar a Denise Você ir bem com a Denise Galera, seguinte Ó Saímos tá mais uma vez aqui com ela Dessa vez Eu tive que levar ela pra dançar, mano Porque eu apaguei a luz Mas dane-se É... Levar ela pra dançar, que ela não quis ir no bar eu Levei ela no bar sem Sem querer e ela ficou brava, velho. Mas a gente já conseguiu a chave da caranga aqui, ó. Olha lá, ó. Certo? Aparece uma mensagenzinha, ó. Ó, que louco. Olha isso, mano. Caraca, olha o barulho. Eu vou pegar pra mim, mano. Eu voltei. Estamos com 91% do progresso com a Denise. Antes de fazer esse penúltimo, eu acredito. Nossa! Nossa. Caraca, o cara do policial ali, mano. CJ tá gordaço, né? O meu CJ. É... Antes de fazer, acho que eu tava com 80 81. Então eu fiz um, foi para 91, acho que esse é o último. Então ela quer, deixa eu ver. Cara, tem hora que ela pede pra ir na, na, na, na boate. É, ela vai, ela vai querer dançar, mano. Seguinte, eu vou acelerar. Eu vou deixar é, a parte... Ó, oh, ó, oh, doidona. Essa parte aí da boate. Mas eu vou acelerar porque... Por causa da música, né, mano? Eu acho que vai dar direitos autorais se eu deixar a música. Então eu vou dar uma acelerada na hora da dança. E aí, a gente vai completar, pera aí. Eu nem sei se estou indo certo aqui. toma. Mas a gente vai ver aí quando alcançar o 100%. Eu acho que eu tô indo errado. Não, não. Aí, mete bala nos caras. Ó, oh, ó, oh, braba. Muito bem galera, fizemos a nossa dancinha aqui, vou te dar um, um beijinho né, tá um beijinho na gata, aí ó, aí, então, tá aí ó, eu acho que vai atingir o 100% agora, certo, vou só levar ela pra casa novamente, pra ver o que vai acontecer, galera é muito importante você compartilhar o vídeo, ajuda demais, curtir também, comentar alguma coisa. Tá jogando, não tá? Curtiu, não curtiu, nunca jogou. Não curte. GTA San Andreas. A gente reclamando aí por conta do... Dos bugs, né? Eu, praticamente, aqui nessa versão não vi nenhum bug. É o mesmo jogo, velho. Não tem como, mano. Expressões. Textura. É uma coisa, só deu uma polida. Já falei, não vale 300 reais esse jogo. Nem aqui, nem na China. Eu acho que uns 250, 200 reais Olha lá, hein, mano Olha lá, hein Eu acho que uns 150 reais seria justíssimo é, Esse jogo aqui, mas... Ai, ah, tem que ir com o carro, mano Esqueci. Mas fazer o que? A Rockstar, mano? É assim, mano Entendeu? Ela tá lá, hein, Fazendo um monte de DLC no GTA Tá faturando não quer saber do GTA 6, ó GTA 5, né? Um monte de lc no GTA 5. Quer saber do GTA 6, velho? Tá faturando muita grana. Aí, pai dar um. Um. Né? Um sossega, leão. No, nos fãs, vamos lá, é. remasterizar os. Os três GTAs. É. Dan, e dane-se, né, mano? Hum. Fazer o okay, quê né, velho? Então, olha já grava o café aqui. Que eu tô tomando um cafezinho. Tá quente o café, olha lá. Olha lá, o café tá quente. Muito bem. Ó, progresso com Denise Chegou o final? Progresso Vamos olhar aqui 100% galera ó conseguimos 100% então aparentemente aqui não tem nada mas quando eu falei para vocês ó lá sua namorada deu um presente vá para casa confira a guarda-roupa tá, ela me deu um presente como eu falei uma roupa eu confesso para vocês que eu não nunca fiz em todas as vezes que eu joguei o GTA sandra não cheguei, nunca cheguei o 100% do progresso eu sei que vai ser a primeira vez eu vou ver essa roupa aqui também pela primeira vez. Eu falei porque, pô, o jogo é antigo, né, mano? A gente sabe, né, por pesquisar aqui. Você conseguiria o carro e a roupa. Só que eu não sei qual é essa roupa, cara. Eu preciso emagrecer o velho. Tá, é... Especiais. Traje de cafetão. <risos> Vamos ver. Aí, ó. É, mano. Que roupa feia, velho. Nossa, velho. Calçou na larga ali, sapato com salto Aí, mano Você ganha aí, ó Como é que é traje de café tal? Não entendi, mano Mas é isso, galera ó, isso é, é isso que acontece quando você chega 100% Do progresso com ela Agora eu vou ficar sem ver Ela vai ficar me ligando, enchendo o um saco é assim que funciona O que, que é isso aqui? É um spray, né? Máquina fotográfica Partindo do Cid. Olha aqui, opa. Mano, não tô parecendo aqueles pastor de igreja, tá ligado? Aí, aí tá dizendo que é café eu preciso emagrecer eu aí. mas é isso galera a próxima a gente vai tentar atingir aí também o 100% com a próxima namorada e tiver alguma secreta aí alguma que não que nem, que nem essa aqui Depois que você faz a missão a gente explica para vocês como é que como é que você consegue Tá aí ó carrinho e roupinha beleza espero que vocês tenham gostado se gostou clicando gostei compartilha vou prosseguir aqui o jogo é, é nóis que é ligado no canal Tamo junto, fui!